Ai, é tanta coisa para passar para vocês que eu nem sei por onde começar. Mas vamos lá. Vamos por partes, né? Vamos aprofundando cada vez mais um pouquinho. Tá acontecendo, eu até comentei com uma pessoa querida que acompanha desde o começo aqui, uh, um algo que é super comum e acontece com todo mundo que tá despertando a consciência. E eu até pouco tempo, gente, desculpa, tá, minha filhota, mas... Essa tosse faz três meses que está assim. A gente está fazendo mil investigações e, e medicando. Né? Bom, o negócio é o seguinte: ah, tem um momento do despertar ah, que a gente começa a se sentir deslocado, mas ah, se sentindo muito mal no ambiente familiar que se encontra, ah, olhando de repente para o. Para sua esposa para o seu marido fala cara que que é isso olhando para os seus amigos fala, ai, não é isso tá estranho Olha o mundo né bom isso é só uma constatação que se faz da mudança efetiva que tá acontecendo em você mudança que não é mudança mas voltando a acessar quem você verdadeiramente é só que esse acesso e com todo carinho tá gente eu tô falando porque eu vivi isso até pouco tempo então eu passei por um, por um aprendizado que vale eu compartilhar aqui com vocês uh, Qual que é o aprendizado quando vocês se colocam nessa circunstância ainda assim tem a, apesar da gente estar tá constatando a energia tem alguma coisa errada e tal mas é como se você também estivesse negando o teu eu que estava vivendo naquela condição. Tá? Então, vem um pouquinho de arrogância da nossa parte. Ainda vem o mecanismo de separação, de divisão, de julgamento, de crítica. Porque quando eu falo para as pessoas... É não é um mês você falando eu oh, não quero mais julgar criticar que isso vai ser modulado você tem que estar tá prestando muita atenção porque tudo que você diz é, é não e sente dor e rejeita de uma certa maneira você tá julgando é uma é uma certa crucificação em todos os níveis tá gente é de novo não existe só um caminho para gente despertar espiritualmente a gente não pode Uh, querer cobrar isso das outras pessoas porque existem muitas vias de se evoluir né? é, e não só lendo ou participando do projeto ou, ou numa igreja ou no... é, é como eu falo sempre e eu tô repetindo porque eu vejo o grupo que nós estamos aqui né uh, rodando nesse mesmo lugar de conflito por isso que a gente fala muito em conflito o conflito é, a, ainda o Hertz do do ego que precisa que quer as coisas do jeito dele que tem um ideal porque tem que ser assim porque o caminho certo é você saber do planeta tudo que tá acontecendo no planeta e a regeneração e blá blá blá só que não adianta saber e você não ser porque se você fala eu sei mas a sua conduta não é de amor dentro do teu lar que arrogância nossa é, a gente falar ah, não quero mais isso. É dizer, eu não quero mais eu mesmo. E é negar aquele teu aspecto. Tá? Então, se assim, a gente roda, roda, roda e cai no mesmo lugar, até que todo mundo entenda de verdade esse lugar. É, e não é uma vez só que você vai se dizer. Você tem que o tempo inteiro se observar e se abraçar. Constantemente, sem via de julgamento, escolhendo... Eu não julgo a minha esposa, eu não julgo meu esposo, eu não julgo os meus amigos. Eu os amo do jeito que eles são. Eu amo o mundo do jeito que é. Ai, mas está difícil, Marisa, Essa essa pandemia, é, a pandemia que foi, essa guerra política, não sei o quê, Está bem difícil, não sei o que. Nananana, é tudo você. Está sendo convidada a lidar com o que você construiu até hoje. O problema não é o mundo. O problema é você. Foi você que implantou tudo isso, senão você não teria nascido aqui. Entendeu? Então, assim, é, muitos é, são almas mais antigas, vieram mesmo para resolver algumas questões, ou muitas, ou poucas, enfim. Ah, e chega uma hora que dá uma virada de chave, desperta e fala: opa, estou aqui em missão, bora lá, né? vou ajudar a limpar a sujeira que eu cultivei por íons em outras encarnações. Então, a, a gente fugir da verdadeira limpeza é fugir de si mesmo. Seja no meio social e seja de você com você mesmo. Então, não dá para negar. Claro que tem situações com familiares que você vê que não tem jeito. Eu já dei conselho para adolescentes, que é uma, é, são adolescentes super avançados, cristalinos já, e os pais longe de ser índigo. Né? E tudo bem, eles estão no processo deles e os filhos nasceram ali porque também tinham muito que aprender. Mas o conselho que veio é, fez 18 anos, cai fora. Vai viver sua vida, ame o sempre, honre o sempre, mas vai viver sua vida porque eles vivem numa prisão, vivem numa escravidão. Né? E eles não sabem, não fazem por mal, porque eles acham que é certo. Né, que os filhos façam tudo o que eles querem é, que, que siga, ah, não, vou orientar espiritualmente porque tem que ler isso, tem... tá fazendo igual mesmo um religioso né, extremo tem que fazer isso, senão é coisa do demônio gente, tá fazendo igual, escravidão tudo é uma via de escravidão quando você impõe, então tomem cuidado em na, na máscara que o ego faz, na, na arte manha quando a gente tá lendo alguma coisa mais fora da caixa do que a gente aprendeu ao longo das vezes, imagina, que a gente fala de extraterrestre, a gente fala de outros, né, é realmente uma visão. Mas isso não quer dizer que seja o certo ou o tempo a pessoa. Teve uma senhora que ia passar comigo, muito linda, muito querida, não sei se a senhora é uma mulher, né, não olhei a foto direito, não sei porque eu falei senhora. E aí ela falou, ó, eu dei uma olhadinha no seu Instagram, a gente já tava agendada. Ela falou, eu dei uma olhadinha e eu não acredito em seres de luz. Eu acredito em Jesus e em Deus e eu acho que não vai fazer sentido a terapia. E eu expliquei para ela, ó, eu respeito muito todas as formas de pensamento. A terapia é um autoconhecimento, mas, ó, você tá no caminho certo. E eu falei, ó, Deus, Jesus, fala com todo mundo, né? Não, não tem divisão, mas você tá no caminho certo. Você está onde você tem que estar. Tá. E ela falou uma coisa que você falou é certa. Eu tô no meu caminho. E pronto. É, a gente não tem que impor nada para ninguém. Se a pessoa se sente bem na, no catolicismo. Ou se você tem um filho que gosta de ser emo. É, a gente tem que aprender a ter respeito no nosso meio familiar. E na nossa linha de entendimento e formas de expressar quem somos. Né? Porque... A gente achar que uma pessoa é problemática só porque não faz as coisas que você faz, é porque você está sendo arrogante. é Ai, arde, né? Não sei. Quando caiu minha ficha, que era uma tremenda de uma arrogante, eu fui aprumando. Não sou dona da verdade, todos são. Né? E aí a gente fica livre quando nós fazemos isso por nós amando, respeitando, olhando, você fica em harmonia em qualquer lugar, onde você for, é inacreditável, porque você não vem com imposição e dentro de você você não traz limite nenhum, e eu não digo que você vai sair por aí aceitando tudo, mas você vai entender apenas o que faz sentido para você e tudo bem se o outro fizer outra coisa, não precisa te machucar, mas toda vez que você sentir que tá faltando um algo para você, que você tá endereçando através de outra pessoa, é porque o conflito e a confusão só está dentro de você, tá? Ou se você atrai pessoas extremamente violentas ou tal, que não faz isso, que não faz assado, dará, dará, dará tudo é um aspecto do teu magnetismo energético como a gente já falou em outros vídeos tá bom só para deixar claro que tem essa fase do despertar eu vejo muito muitos pais eu vejo muitos namorados eu vejo muitos ah, adolescentes também fazendo isso pessoas que estão despertando que estão sendo enganados pelo ego tá? que acha que suavizou, avisou avisou nada olha para isso vocês falam que querem ser livres, mas a escravidão tá batendo porque vocês estão impondo um caminho para um outro alguém que prefere seguir uma outra história e tá tudo bem. Agora, entre certo e errado e caminhos mais densos e aventureiros, é que nem a quem escolhe um caminho de, de assassinar, de matar, de roubar, de né, enfim. É claro que é um caminho contundente que a pessoa vai responder. Tudo que a gente fizer aqui, seja na ação, pensamento e sentimento, a gente vai responder por isso, porque é, a nossa, é o nosso plantio. Tudo que a gente está vivendo aqui na Terra é uma é um senso de responsabilidade pelos nossos atos. De você estar tá à mercê de algum tipo de violência na rua, por exemplo. Ou um alguém que venha te xingar, né? tudo isso é o teu magnetismo fluindo e ventando para mostrar aspectos aspectos seus e condutas das quais você já é, realizou em outras existências então assim aguenta firme a gente tem uma super capacidade de fazer as mudanças mas as mudanças elas precisam ser constantes agora e não se mantendo na frequência de antes ou se enganando que saiu da escravidão, porque qualquer vontade sua, mesmo mascarada na suavidade, de, de querer, ah, eu vou fazer, eu vou induzir, porque eu estou sabendo disso, eu estou fazendo umas conexões e tcharará, tcharará, vou fazer, tá, vou fazer o outro, isso é prepotência, isso é arrogância, a gente não veio para isso, é, nós compartilhamos e chega até quem está pronto para ouvir. E aí a pessoa vai receber da maneira dela, porque ela é a deusa a criadora da vida dela, Deus criador da vida dela, e aí ele vai acessar uma maneira da via dele. Por isso que as pessoas não param de criar coisas, e tá tudo certo. Né? É isso, tá bom? Outra coisa muito legal do livro Conversando com Deus, que tem uma parte, que eu tô bem na parte dos 10 compromissos, não dos 10 mandamentos, é porque o pessoal fala muito de crucificação, pecado, vai para o inferno e tal. E, e aqui nessa parte do livro fala que é, não existe nada disso. O que existe é a responsabilidade das suas ações, que é super comum ah, esse efeito para você entender que você é o Deus da, da sua vida e que tudo que você faz, age, pensa... É, Eleva, eleva a sua conduta para isso você vai ter uma ordem responsiva de pouco ou maior grau dependendo da quantidade de pessoas que vão sofrer esse impacto né? porque é, é, a energia é fogo gente por mais que você ache que aí ah, eu, não, eu não falei tá fiquei quieta mas teu pensou você pensou e lascou já foi Bom, pensou e esse pensamento foi para alguém viste Maria foi com endereço a um foi direto assim ó tem né a gente tem que tomar muito cuidado um julgamento é, é um são muitas facadas são balas de canhão que você manda para um outro alguém mesmo quando você não tem a intenção por isso que eu falo que o trabalho que a gente tá fazendo aqui é profundo mesmo né? a ideia que é você olhar para tudo tudo do teu eu, numa profundidade, não no saber, esquece esse saber, é, é, é sentir de novo, pelo amor de Deus, vamos, vamos nisso, por favor, vamos, falo muito aqui de escolher outro caminho, aí na hora da ação as pessoas escolhem ficar chateadas, na hora da ação as pessoas escolhem ficar magoadas, na hora da ação as pessoas escolhem criticar, na hora da ação as pessoas escolhem julgar e depois não entende por que, que a vida tá uma porcaria, Entende, gente, que é sério o negócio? É ação. Na hora, ai eu tenho poder de escolha, eu vou mudar. Eu vou escolher outra coisa, eu vou escolher outra coisa. Ai, mas Marisa. não aguentam. É você, você que somou isso a sua vida inteira. Arruma isso, vamos. Voltando aqui os 10 compromissos e não 10 mandamentos. A canalização, a, a fonte criadora fala assim, ah, o Moisés queria uma prova, ele queria uma prova prova de qualquer jeito, né, o racional. E aí quando ele passou, só que ele falou que cada um, né, a fonte criadora falou que cada um tem um filtro de receber. Então como ele vivia num regimento de mandamentos e regras e medos e imposições, ele trouxe como os dez mandamentos. Mas que a fonte criadora fala que sempre são da mesma forma que ele passa para todo mundo. E só quem tem é um filtro mais livre da escravidão, de regimento, medo, pecado, inferno e blá blá blá, é, aí as pessoas começam a entender a verdade sobre esses dez mandamentos barra compromissos que não é mandamento. Então eu vou ler rapidinho eles, tá? e antes de ler, só tem uma coisa ótima, que a gente acha que chega até o céu, né? É, e aí a fonte criadora fala assim, vocês já, já estão, vocês já são o céu. Só que, como vocês não se lembram, uh, vocês vivem num outro lugar, porque vocês criam uma outra realidade. É igual ficar num quarto fechadinho, eu tenho todo mundo para explorar e eu não vou. Eu não vou porque tá, tá bom aqui, vai. Eu tô aqui com a minha. Tô aqui quietinha, eu vou ficar aqui quietinha. E tudo bem. Não tá errado, tá? É, mas mais dia, menos dia, a sua casinha vai chacoalhar e você vai ser convidada. Porque em outras encarnações você vai ser inserido num lugar que não tem casinhas. Aí ficou lá, no, no, não acredita nas casinhas, fica fora, aí depois numa outra composição você nasce de um outro jeito. Aí, aí, por isso que naturalmente você se eleva, né? de lembrar que você já é o próprio céu, que o céu não é um lugar é, de chegada, é um lugar de sempre ser, é um estado. Né? Então os 10 compromissos são assim. Amará Deus com todo o seu coração, toda a sua mente e toda a sua alma. E não haverá outro Deus além de mim. Não cultuará mais o amor humano, o sucesso, o dinheiro, o poder ou qualquer um de seus símbolos. Porá essas coisas de lado como uma criança que coloca de lado os brinquedos. Não porque não tem, elas não têm valor, mas porque as superou. E você saberá que seguiu o caminho para Deus, porque não usará o meu nome em vão e não me pedirá desejos inúteis, compreenderá o poder das palavras e dos pensamentos e não pensará em invocar o nome de Deus como um herege. Não usará o meu nome em vão porque não poderá fazer isso, porque o meu nome, o poderoso eu sou, nunca é usado em vão, isto é, sem resultado. E jamais poderá ser. E quando você tiver encontrado Deus, saberá. Eu também lhe darei estes outros sinais. Você se lembrará de guardar um dia para mim, o sábado, e o considerará santificado. Isso para que não continue com a sua ilusão, mas se lembre de quem e do que você é, e então logo considerará todos os dias e todos os momentos santificados. Honrará sua mãe e seu pai e saberá que é filho de Deus quando honrar seu pai sua mãe Deus em tudo que disser, fizer ou pensar. E ao honrar a mãe, o pai Deus e o seu pai e mãe na terra porque eles lhe deram a vida, daí você vai honrar todas as pessoas. Você sabe que encontrou Deus ao observar que não matará, isto é, propositadamente, sem motivo. Porque quando você entender que de qualquer modo não pode por fim a vida, toda a vida eterna, não escolherá por fim a uma determinada encarnação ou mudar qualquer energia vital de uma forma para outra, sem a justificativa mais sagrada. Seu novo respeito pela vida o fará honrar todas as formas de vida, inclusive as plantas, as árvores, os animais, e exercer influência sobre eles de alguma forma, Apenas quando isso for absolutamente necessário. E eu também lhe enviarei estes outros sinais para que você saiba que está no caminho. Você não maculará a pureza do amor com desonestidade ou traição, porque isso é adultério. Eu lhe prometo que quando encontrar Deus, não o cometerá. Não tomará para si um objeto que não lhe pertence, nem trapaceará ou prejudicará outra pessoa para obtê-lo, porque isso seria furtar. Eu lhe prometo que quando encontrar Deus, não furtará e não mentirá e, portanto, não dará falso testemunho contra o seu próximo. Também não cobiçará a mulher de seu próximo, porque iria querer a mulher do seu próximo quando sabe que todas as outras podem ser suas. Não cobiçarás os, teus, os bens do seu próximo. Por que iria cobiçá-los quando sabe que todos os bens podem ser seus e todos os seus bens pertencem ao mundo? Você saberá que encontrou o caminho para Deus quando perceber esses sinais. Porque eu prometo que quem procurar sinceramente Deus não cometerá mais esses erros. Seria impossível continuar a ter tais comportamentos. Não dá. E não dá mesmo, viu? Estas são as coisas que você tem liberdade para fazer, não as suas restrições. Essas são os, esses são os seus meus compromissos, não os meus mandamentos, porque Deus não dá ordens ao que criou, apenas diz aos seus filhos: é assim que saberão que estão vindo para o lar. E aí o Moisés perguntou, seriamente, como eu posso saber? Me dê um sinal. E aí ele fez a mesma pergunta que você está fazendo agora, né? A fonte criadora falando para o Neil Donald Walsh. A mesma que todas as pessoas em todos os lugares têm feito desde o início dos tempos. Minha resposta é igualmente eterna. Mas nunca foi e nunca será um mandamento. A quem daria ordens? Quem puniria se meus mandamentos não fossem cumpridos? só eu existo <risos> então essa coisa de cumprir os dez mandamentos para ir para o céu é um medo enrustido que as pessoas fazem elas só o fazem não fazem de forma sincera para poder ter um lugar bom no futuro e aí visando se dar bem <risos> né então é, é muito libertador tudo isso e tem uma parte aqui do livro que fala uma coisa muito legal Uh, que o Neil Donald falar, fala, ah, eu tô frustrado com isso a vida inteira, eu achando que eu tinha que seguir esses mandamentos para poder ir para o céu, e aí ele fala que é um algo sincero, que não é um mandamento, é um algo natural de você se elevar e entender que você é o próprio céu, que você não chega ao céu, né? E aí ele fala, ah, mas eu entendo, a fonte criadora falou, eu entendo a sua frustração já, ele, mas o Neil, mas você já ficou frustrado, agora você me deixou louca, ele falou, eu sei o que é frustração, porque eu sou vocês, mas eu escolho não tê-las, porque os sentimentos você pode escolher. Né? A grande questão é que a humanidade se esqueceu da capacidade de escolha, então a gente está acostumado a usar os mesmos gatilhos. Tá? Então isso aqui traz uma prova muito grande que a gente não precisa seguir a regra, até... As pessoas que falam pra mim, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir no templo lá, eu tenho que blá blá blá, eu tenho que, tem que, e tenho que, tenho que, tenho que, né? Porque é isso vai me fazer chegar numa grande meta de ascensão. Gente, não é assim. Vai ser um algo natural. Tá tudo bem aí, filha? É, vai ser um algo natural, espontâneo, a na vontade do seu ser. Então ela, ela começa a essas ações, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele começa a fazer transbordar o teu lodo. E aí você começa a enxergar tudo. Aí você vê o quanto você estava enraizado em escravidão, crucificação, julgamento, crítico, blá, blá blá Isso aí que você sabe. Tudo que a gente condena fora, que está bem petrificado em nós, motivo pelo qual a gente reencarnou na Terra. E aí nós vamos alinhando esses processos cuidando das dúvidas que são frequências mais baixas, você vai elevando uma a uma, os conflitos, os espelhamentos, tudo isso que a gente tem falado nos vídeos, tá? E vai ajustando, leva. não pense em tempo, não pense em corrida, nada, só aceite hoje, né? é hoje. A grande sacada da vida para a gente viver bem é parar de negar a circunstância, que nem uh, de qualquer via de qualquer via uh, que nem a, a minha cachorrinha né a gente descobriu vai sair agora a, a, o laudo oficial uh, hoje tô aqui na expectativa mas uh, ela tá toda tomada por, por por câncer né então a gente tá encontrando visa tá aqui a novalgina que daqui a pouco eu tenho que dar de novo para ajudar a acessador a e, e é muito curioso, porque em outras épocas, seja com um parente meu ou né, parente de patas, né, parente humano ou parente é, peludo, é, eu tinha uma, uma coisa com a morte, assim, e uma não aceitação. Né? A não aceitação faz a dor te corroer de todas as formas né, quando um algo acontece na sua vida. Agora, quando você aceita, não é que você vai ficar feliz e saltitante, porque nesse momento, é... eu sei que ela vai ficar bem, a Mãe Maria já me mostrou onde vai levar, é... mas é diferente, tem uma paz linda dentro de mim. Assim, é... assim foi no... na... na partida da minha tia-avó também. Ah, eu... Eu, tinha... eu chorava, lógico, mas com muito amor, sabe? Me passava um filme de agradecimento. Por tudo que, que ela fez por mim, minha tia avó e a Cata também, né? Olhando para ela, assim, o um focinho gostoso dela, linda. Falei, fofa, tantos anos juntos, né? Juntas, obrigada. Obrigada de verdade, assim, sua comilona, sua fofura gostosa. Dormiu um monte na cama comigo por tantos anos. Sabe, esse carinho, essa, essa leveza, né? E vem de verdade. Ela vem como uma anestesia, você até questiona, nossa, será que eu tô fria agora, que que é isso? Mas não é, os mentores falam, é um lugar longe da escravidão, uh, longe do, dos ideais que te punem, né? E agora coisas leves, por exemplo, no seu dia a dia, uh, outras coisas, porque isso que eu falei, não é leve, né? É forte, é profundo, mas... Que nem na a noite, a Alice não parava de tossir, vocês estão vendo, mas a noite estava pior, assim. Aí eu fui dormir com ela e eu tava muito cansada, porque a gente tá três semanas total sem dormir, meu marido. Mas com muita compreensão, com muito carinho pela situação, né, que a gente escolheu viver. Aí chegou uma hora que o meu corpo, pelo amor de Deus, vamos fazer essa menina parar de tossir para ela dormir, para ela ficar bem, né, e todos nós dormirmos e tal. E aí me veio assim, ai... Só aceita, tá tudo bem. E tudo bem que você não vai dormir mais uma noite. Eu falei é mesmo, tá tudo bem que eu não vou dormir mais uma noite. É, tem como eu ficar bem mesmo eu não dormindo mais uma noite, né? E aí eu fui aceitando, acordava e vinha aquele rancinho no estômago. Eu colocava a mão, fazia uma energia em mim, na casa toda, na Alice, na Cata, no meu marido, no Alfredão, Mãe, né? Tô um baby shark. Ai, tá bom, faz o baby shark, fofa então, é... E aí você vai aceitando e você vai vivendo com outro aspecto seu naquele lugar, né? Entendendo que todo tipo de negação te coloca numa situação de... Assim, te coloca numa situação de cárcere, tá? De prisão, onde limita o seu nível de compreensão. Então, a primeira coisa, eu escolho aceitar o que está bem na minha frente. Seja com qualquer pessoa que você for conversar, eu escolho ver. Porque toda a negação é uma forma de recusa do que você precisa observar ali. E não estou dizendo que seja um algo certo, mas se tem alguma coisa que está mostrando e te incomodou, é porque você não está querendo ver. Né? E aí esses, essas travas, essas trancas que a gente tem, Sobre qualquer coisa, uma palavra ou um modo de ser do outro Ou você mesmo se crucificando É um convite para você ir lá e falar O oh, oh, oh, que, que é isso? E aí você usa todo o amor que você tem Que nós somos feitos de amor Você fala, eu escolho ver isso com amor sem me condenar absolutamente E quanto mais rápido você fizer isso Mais em Deus você vai estar tá. De verdade, gente. Deus é. É ver com uma magnitude. Você não vê um alguém como. Nossa, que maléfico. Hoje eu tava vendo meu marido, assim. Ele nem sabe disso. Tava olhando assim. Eu falei, meu Deus do céu, que alma é essa? Que homem íntegro. Que alma eu fantástica. E ele mentira, baby shark de aparelho um tubarão de aparelho, isso é demais e aí olhando e antes, né, eu com as minhas travas com não sei o que, tinha muito julgamento né? ai, não tá estudando o que eu tô estudando ai, não tá meditando ai, não tá fazendo médico comigo ai, tem uma coisa de, ah, não, nada a ver todo mundo é perfeito na sua ordem, onde quer estar desde que faça escolhas interessantes pra si para o seu nível de progresso que acredita que está progredindo, né? Mas, na verdade, é só um alcance de lembrança que sempre foi o céu. Então, de repente, eu me olhei, assim, era como se Deus estivesse olhando para ele e eu via Deus dentro dele. Falei, que alma digna, que bom que essa alma nasceu aqui, né? Tão corajoso, tão íntegro, tão organizado, é tanto a ensinar para esse planeta, todo mundo tem alguma coisa para ensinar ninguém mais ninguém menos é a mesma história esse é o contato gente esse é o caminho então assim esses 10 compromissos leiam releiam vejam né? é, que é sério isso né? é muito sério e fácil de entender é tão óbvio é, a gente já sabe onde causa conflito onde não causa conflito o que que nos faz bem o que que não faz bem então é, tá na hora da gente é a assumir. No e na boca. Ah, depois eu quero ver. E, e toda vez que você tiver um senso de julgamento, putz, isso não tá legal para mim. Porque eu acredito que seja de uma outra maneira, mas sem a intenção de julgar o outro, mas você buscando aí dentro para si. Agora quando você. Aponta para o outro Que o outro errou sobre alguma coisa Aí o problema está em você Tá bom? E gente, vamos tomar muito cuidado Que isso é um aviso, não só eu tô falando muitas outras pessoas que canalizam é, Vai ter muita desordem Nesse boom espiritual Que tá acontecendo O pessoal dando uma viajada na maionese Uma viajada mesmo assim Surtando Surtando é... Tá bom, filha surtando real assim de é, como que eu vou explicar isso é, é muita viagem sem solidez é, é, sabe quando para ali no saber e não deixa transbordar para o corpo então vai acontecer isso ano que vem então vai dar uma um, um, mas é que é uma limpeza tá isso não é ruim vai dar um boom de surto Nessa coisa da espiritualidade, a galera dando uma viajada na maionese, as pessoas que estão recebendo, mas para fazer é, essa limpeza de centralização, tá? É, do que é justo, do que é correto, é, do, do respeito para com as outras pessoas em toda via. Né? É, não é negar quem está raivoso, mas acolher vamos trocar uma ideia, o que está que acontecendo, é olhar através da via do amor mesmo e não da imposição, de que só o que você tá fazendo é certo. Tá bom? Eu amo muito vocês. Estamos indo super bem. E mais uma vez, desculpa que eu quis gravar. Mesmo assim, mas é que a gente não teve uma folga da tocinha, Mas é a minha gatinha. Precisando do meu carinho. Tá? Um beijo no coração. Firmes e fortes. Tá? Se observa. Para de culpar as pessoas. Para de achar um alguém dan é, enfim a galera tá viajando muito nessa coisa de chama gêmea pelo amor de Deus para com isso ninguém vai te completar a não ser você mesmo por mais que você encontre a sua chama gêmea isso é um conceito tá se complete aí com chama gêmea ou sem chama gêmea você vai se dar bem porque você vai estar tá com você tá beijo